Olá meninas, um, vocês estão bem? Olha assim, eu já me sinto um pouco melhor, mas ainda continuo gripada Mas assim, eu não vim aqui para falar da minha gripe Assim, eu vim fazer um vídeo de compras de, do mês de outubro eu ainda não fiz Então eu vou vos mostrar as compras que chegaram ontem E umas coisas que chegaram na segunda-feira E eu decidi vos mostrar como já tenho feito muitos vídeos eh, de compras. Então vamos lá começar. Eu recebi na segunda-feira. Eu recebi estes dois produtos da Avon. Que eu já vou vos mostrar. Hein? E depois ontem eu recebi este saco aqui. da a ver Como vocês estão a ver. Uh, eu vou começar com as coisas da Von São poucas coisas também. Só são dois dos produtos. Eu recebi este... Hum, este, este produto aqui para as olheiras eu acho que vocês conhecem muito bem eu ainda não o utilizei porque eu decidi mesmo mostrar-vos ele é assim, traz uma bolinha assim em cor prata vamos ver como é que ele funciona se dá bem comigo se não der eu depois digo que eu não gostei do produto mas se for bom eu depois vestigo também e depois ainda recebi também este, este eyeliner aqui, só que é em gel, eu já vos mostro, é este aqui, ah, super choque, afinal eu sempre quis ter um eyeliner em gel, normalmente os meus são em caneta em, em líquido, mas eu agora tenho o em gel, que vai ser muito divertido, Estou mesmo a durar Estou super feliz Porque afinal de contas já o tenho Bem, depois uh, As coisas estão a Que eu recebi ontem uh, Conforme eu vesti-se princípio Eu recebi este, este produto aqui Eu acho que isso tem uma base Também Eu vou-vos mostrar aqui Deixa só tirar o plástico Eu deixei mesmo o plástico que é para vos mostrarem um, Então vamos lá ela é assim, é assim, como vocês podem ver, e eu acho que eu vou adorar, é uma base, e sim, é mesmo é mesmo do tom da minha, da minha pele, e eu vou utilizar, e depois eu vou dizer se eu gostei ou não, porque eu já estou a me imaginar que com esta base eu vou ficar muito linda. Bem, depois ainda, continuando, eu tenho aqui uma coisa branquinha para vos mostrar, é, é um é um duo acho eu só que, acho que é um pó e um bronzer, mas esse bronzer aqui não, não é um bronzer é um iluminador desculpem, ela é assim vocês não tem noção eu estou apaixonada com a embalagem é muito linda eu até estou com inveja de usar porque não dá eu gosto, dela é, é assim é um roxo assim, escuro e ele é assim. Como vocês podem ver. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é o pó. E aqui é o iluminador. Eu ainda não utilizei porque chegou ontem. Eu acho que vai ser super divertido. Depois eu vou tirar umas fotos que é para postar no blog. No Facebook também. Bem, depois ainda continuando. Eu tenho aqui. Uma fia lápis. São dois. São dois. Um de cada lado. Eu já andei a procura há muito tempo. Mas eu nunca encontrei. Então como eu vi na revista da Eva Rocher. Então eu mandei vir. Assim é sempre bom. Porque quando a pessoa está a precisar afiar os lápis. E já vá. <risos> depois ainda tenho aqui. Dois produtos que eu vou adorá-lo, usá-lo muito mesmo. Este aqui é de e um, Aqui diz que é um gel de ducha. Vamos ver como é que é. Como é que ele se ele dá bem comigo. E ele tem um cheiro, vocês não, não têm noção. Eu antes já estive a experimentar. Tem um cheiro, um cheiro agradável. Dá vontade de comer, não se pode. Eu não sei, vamos ver Parece que vai ser, vai ser divertido Utilizá-lo E depois tenho aqui o creme de ducha Também um, Este aqui é de flor de Amêndoa De índia Não, desculpe É de flor de algodão da de índia Desculpem mesmo meninas E este aqui é de um, Este aqui é de Romá, mas aqui diz granada de hispana de hispana vocês conseguem ver aqui e este aqui também vou vos mostrar é assim vamos ver como é que os produtos vão funcionar quando é tempo eu ainda tenho ali muita coisa mesmo que é para utilizar É um dia desse vou fazer um vídeo dos meus produtos todos que eu tenho na minha casa de banho e eu sei que vocês vão gostar depois ainda eu recebi aqui esta toalhita é, só que esta aqui é em líquido, é tipo perfume, é, mas eu adorei o cheiro, um, é de frutos silvestres, eu não sei, vamos ver. Eu antes já estive a experimentar aqui no punho da minha mão e eu acho que ele cheira muito bem. E, e aqui, esta aqui é de 100ml, um, não sei, vamos ver como é que ele funciona este aqui deixa eu só vos dizer este aqui é de este aqui é 200 ml e este, este tamanho bem depois ainda tenho aqui uma coisa que é surpresa para vocês e eu sei que vocês vão adorar quando vocês verem ah, eu vou vos mostrar aqui é assim dá a ver é assim. Esta aqui é uma paleta de maquilhagem. Vocês não têm noção das coisas que estão aqui dentro. Estão preparadas? Vamos lá. É... Ops! É assim. Vocês têm noção? Estão a ver? Olha aqui. Eu vou tirar aqui o plástico que é para vocês mesmo verem bem. Olhem essas sombras tão lindas. E depois aqui. Um, traz este, estes, essas colas aqui. Que é para explicar. Como é que nós devemos fazer. E tal. Eu por já estou apaixonada. Por esta paleta. Estou mesmo apaixonada. Vocês não têm noção. E aqui tem sombras muito lindas. Tem rosa. Tem, tem castanho. Tem verde. Tem acinzentado. Tem vinho. Tem aqui cores muito muito lindas. Tem cinza tem coisas mesmo fantásticas que eu vou adorar utilizar mas eu estou a pensar em oferecer esta paleta em alguém é eu não posso dizer o nome <risos> depois vocês já saberão e depois ainda tenho aqui esta aqui é outra onde traz um, batons um, blush traz dois blushes aqui e mais dois batons assim muito Está bem. Uh, depois traz aqui ainda. Olha, afinal dá para tirar. Traz aqui um pincel. Mas eu não vou utilizar. Não gosto nada desses pincéis. Eu vou tirar aqui o plástico que é para vos mostrar bem. Uh, como vocês podem ver, traz aqui um pincel de esponja. E traz aqui outro que é para a gente aplicar o batom. E traz aqui outro pincel um, também. Mas eu não vou utilizar este pincel porque isso se calhar não dá jeito e eu já não estou a me imaginar <risos> ai não sei, mas eu estou a pensar em oferecer a alguém depois eu vos digo quem é a rapariga que eu vou oferecer então essas foram as coisas eu adorei mesmo muito, muitas coisas adorei mesmo muito, achei elas fantástica e alguns produtos eu ainda não vou começar a utilizá lo porque eu ainda tenho ali muita coisa que é para utilizar muito mesmo, vocês não têm noção das coisas que eu tenho cá em casa. Tenho muitos produtos que é para utilizar e eu acho que vai ser divertido utilizar essas coisas também, principalmente aquele produto das olheiras. E vamos ver como é que fica com o andar do tempo. Então, essas foram as minhas coisas, os meus, os meus, as minhas compras que eu recebi. Durante este semanas ainda tenho mais umas coisas que é para receber no dia 5 de novembro e tenho mais alguns produtos que é para receber na próxima semana Depois eu faço um vídeo ou tiro umas fotos É para vocês verem Bem, eu só tenho a dizer para vocês Uma boa continuação de uma quinta-feira Aproveitem o máximo conforme eu tenho dito sempre nos vídeos aproveitem o máximo da vossa vida, cada dia que passa é sempre bom, temos de aproveitar porque nunca sabe o que acontece amanhã então assim aproveitem mesmo o máximo uh, gravam vídeo, fazem coisas que vocês adoram fazer e eu só tenho a agradecer não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu no meu canal a avaliem, quando vocês se inscreverem Vão encontrar muitas coisas, maquiagens, muita coisa, comprinhas, coisas que vocês vão adorar. E também visitem o meu blog, eu vou deixar o link aqui em baixo. Depois eu vou tirar umas fotos de todos os produtos que, que eu recebi para vocês. E também vão à minha página de Facebook, eu vou deixar ali todos todo, todo os links. E uma boa quinta-feira. E tchau.